Escolas públicas em vários pontos do DF estão com os pátios lotados de móveis, objetos sem utilidade. São verdadeiros depósitos de lixo que trazem risco aos estudantes, aos funcionários e até à população, como você vai ver agora na reportagem. Amontoados e amontoados. São cadeiras, monitores, computadores, impressoras... Todo tipo de lixo eletrônico, armários, mesas, carteiras, poderia até ser um local próprio para descarte. Mas o barulho revela: crianças estão brincando ali por perto. O acúmulo de móveis e objetos sem utilidade não acontece em apenas uma escola do DF. Nossa produção contabilizou pelo menos 12, um caos no ambiente escolar que vai do plano piloto até o entorno. Este depósito, por exemplo, fica na Asa Sul, este outro na Asa Norte. Olha, Planaltina, Braslândia, Ceilândia, na escola classe 40, no P-Norte, até quem vive perto sabe o risco. A escola 40, essas carteiras já estão tá aqui, já tem mais de um ano. E que a população sofre no tempo da dente. Muitas pessoas ficam doentes dentro aqui na comunidade porque não retira esses entulhos da escola de carteiras velhas. Este homem que prefere não ser identificado foi quem gravou a maioria dos vídeos que aparecem nesta reportagem. Para ele, o acúmulo de material sem utilidade nas escolas do DF. Não é responsabilidade dos gestores. É, nós percebemos que nas visitas, nas escolas, que os gestores são extremamente compromissados. Preocupados com essa situação, já comunicaram aos seus superiores para que esses materiais sejam recolhidos, mas eles alegam aí vários obstáculos. O acúmulo de itens sem utilidade em pátios de escolas públicas do Distrito Federal veio parar na Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara Legislativa que informou que já enviou vários ofícios à Secretaria de Educação, pedindo a retirada dos materiais que incomodam e trazem risco à comunidade escolar. Nós já oficiamos tanto a Secretaria de Educação, isso de forma recorrente, cobrando que os inservíveis e que esse material seja retirado, mas agora também nós oficiamos a promotoria da educação no Ministério Público do Distrito Federal, para que tome providências. A gente tem que pressionar a Secretaria de Educação para que as escolas sejam esvaziadas desses impulsos que hoje ocupam espaços, muitas vezes necessários, até para o ambiente pedagógico. As escolas foram orientadas pela Secretaria de Educação a armazenar e cobrir os objetos com lona para evitar água empoçada e o risco de dengue. Mas nas imagens é possível perceber que, em alguns casos, o material está no pátio há tanto tempo que a lona já até deteriorou. É ruim essa nota da Secretaria de Educação, porque ela acaba responsabilizando o gestor que não trabalha com dado de previsibilidade. A Secretaria demora muito tempo para fazer a retirada desse cintura e ele acaba expondo a saúde da comunidade escolar. Eu não tem condições de deixar assim, né? De acordo com a Secretaria de Educação, o recolhimento do material sem uso nas escolas obedece um cronograma e uma legislação específica. Depois disso, tudo é catalogado e leiloado, mas já faz tempo que esse material está ali, né? E a Secretaria admite que ainda há espaço em depósito para colocar os itens e que deve fazer isso até o fim do ano.